Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um dos principais projetos aqui que eu já trouxe no meu canal. É um projeto que tem muito potencial realmente que você pode acabar investindo e multiplicar muito o seu capital. Bom galera, basicamente estou falando aqui do projeto ByPix. Esse projeto é tão gigantesco que eu vou iniciar aqui mostrando pra vocês uma postagem oficial do Twitter do CoinMarketCap, olha só. Eles falam aqui que basicamente esses são os projetos aqui do CoinMarketCap, o top 10 de projetos mais engajados em crescimento. Isso bem recente, não sei quando você está vendo esse vídeo Mas é do dia 7 de outubro ou dia 13 de outubro Agora de 2022 E olha só quem está em quarto lugar O projeto que a gente está falando no vídeo de hoje ByPix, e ele está subindo aí no ranking tá? Então um projeto que está crescendo demais Galera, vem comigo Então o intuito aqui do vídeo, não vai ficar se tendo Ler aqui o site, né, para não ficar monótono, Mas eu vou dar uma olhada aqui Só para vocês entenderem, porque é tanta coisa É tão grande o um projeto, eu já trouxe outros vídeos Aqui no canal falando do projeto, eu já sei de tudo Do projeto, eu estudo esse projeto, em vídeo visto nesse projeto, mas é tanta coisa que eu tenho que dar uma lidinha só para vocês entenderem, tá? Então, basicamente, esse é um projeto da Web 3.0, e ele basicamente tem metaverso, protocolos, Play to Earn, ou seja, jogar para ganhar dinheiro, e aplicativo de metaversificação, tá? Então, olha só, aqui tem alguns pontos aqui embaixo, dos recursos deles, então, olha só, só aqui tem oito dos principais aqui, então, Caçador de Gemas, tá? Que vai ser um jogo lucrativo para ganhar, Plataforma de missões, e você vai fazer missões também para poder ganhar Pode ganhar tanto tokens quanto NFTs Terras virtuais, né, que é no metaverso, que isso a gente já tá ligado Show 1 NFT, que eu vou mostrar para vocês, ou seja, uma galeria de NFT Vida virtual, que é basicamente é ligado no metaverso Sistema galáctico, isso aqui é muito legal Também vou mostrar para vocês que são planetas, é né? Não é só um metaverso comum, igual a maioria faz Eles têm todo um sistema com diversos planetas, olha que gigantesco isso O metaverso, novamente, que a gente falou, ligado às terras virtuais e o mercado NFT, que a gente também já citou na galeria NFT, então vai ter um mercado também de compra e venda de NFTs, show de bola, né, o marketplace. E também o ICO que é muito importante, eu vou é, aprofundar mais ainda nesse vídeo, mas só pra vocês terem noção aqui já de início, tá? Por exemplo, aqui o preço de entrada, a galera pegou por 18 centavos, 27 centavos, 33 centavos, né, lembrando que você ainda pode entrar no ICO, tem um tempo de bloqueio que a gente ainda vai ver no vídeo de hoje, mas basicamente, cara, vai ser listado a 5 dólares, imagina você comprar por 18 centavos e, e poder vender a partir de 5, sensacional, então a gente vai aprofundar mais ainda, assiste o vídeo até o final mas é basicamente isso, além de algumas recompensas de terreno para cada nível de investimento então por exemplo, 500 dólares investido ganha um terreno silver né, de prata, 1000 dólares, terreno de ouro 2000 dólares, terreno de diamante 4.500 dólares do terreno premium tá? Então muito legal, a gente ainda vai ver mais disso, assim como também tem um programa MPP, que tem um programa aqui que basicamente é de staking deles, alguns mecanismos de bloqueio aqui da EPIX, que é o token deles, então algumas coisas que a gente ainda vai ver, então se prepara. Então vamos lá, só para vocês começarem a entender a dimensão desse projeto, aqui tem a parte dos planetas dessa galáxia deles, então cada planeta é uma questão aqui das diversas questões que eles têm então aqui por exemplo tem o planeta de diversão, basicamente para você se divertir e jogar, planeta de criação, para você explorar a sua criatividade, criar coisas. Planeta da comunidade, né, que vai ser onde a comunidade vai estar tá mais unida. Planeta de missão, que são missões que você pode ganhar dinheiro completando, realizando essas missões. Planeta de jogos, né, onde você pode estar tá jogando e ganhando dinheiro jogando. Planeta de informações, né, onde vai ter perguntas e respostas aí. Planeta de finança, né, basicamente a parte financeira do projeto. E o planeta aqui de farm também, onde é o farm, né. Planeta vida também, onde a galera vai ter a sua casa, a sua vida aqui, é, no metaverso deles. Aqui também já tem um pouquinho, um pouquinho do jogo, tá? Do metaverso deles, obviamente é uma versão ainda bem básica Mas galera, tô rodando isso aqui no navegador Eu não tô é, necessitando de um super PC, de uma super máquina Não baixei nada, não preciso baixar nada Só entrou no link e já tá aqui, tá? A gente compara isso aqui com outros metaversos que a galera já lançou E esse aqui tá muito fluido, muito bacana mesmo, tá? Vocês sabem que eu sou, vamos dizer assim, um especialista em metaverso eu Já testei vários e esse realmente aqui tá rodando liso, tá muito bacana. As coisas estão aparecendo né, com nitidez, sem nenhum travamento, sem demora de carregar. Está realmente fluindo. Isso aqui é muito animador para o futuro do projeto. Lembrando que aqui é uma base ainda, mas vai ser muito top. Você não fica animado, eu fico animado, cara. Aqui a partir das missões que eu falei, ó, você escolhe a missão, atribui uma tarefa e ganha recompensas, tá? Aqui tem algumas missões de capítulo, diárias, missões especiais, diversos tipos de missões. Então imagina, você jogando o jogo, fazendo missões, ganhando dinheiro, se divertindo, ganhando dinheiro, jogando e ganhando dinheiro. Cara, muito potencial esse projeto. Aqui agora a gente tem a galeria, né? De NFT, olha só que bacana. Então aqui é basicamente, cara, mostrando também mais o um modelo 3D de metaverso aqui deles. Muito bem feito e muito bacana. E olha só, muito bonito assim, sombras, né, sombreamento. Cara, um dos projetos mais completos que eu já vi de Web3. Esse showroom aqui, essa galeria NFT tá muito bacana. E aqui ainda por cima, tá? Só pra gente finalizar aqui a demonstração do quão grande é o projeto. Aqui na parte de lentes, a gente tem uma casa aqui. Não uma casa, né, eu diria que pode ser considerada uma mansão Olha só o tamanho dessa casa Então isso aqui é só um gostinho do que a MyPix está oferecendo pra gente, galera Temos aqui tudo, cara, experiência completa de vida no metaverso A casa, temos os balanços aqui, temos a piscina Tem tudo aqui, cara, você pode ter realmente uma segunda vida nesse metaverso É muito potencial pra um projeto, né E aí basicamente, se você gostou de tudo que você viu aqui desse projeto Né, que é só uma pontinha do iceberg, tem muito mais do que isso por trás se você gostou, você pode estar participando do ICO Como eu já citei, mas agora a gente vai aprofundar Então o ICO já está é, ligado Tem um bônus de compra de até 20% Tem bônus de indicação também de até 20% E recompensa de terrenos Além do preço de listagem, vai ser 5 dólares Você compra muito baratinho E vai ser listado a 5 dólares Lembrando que o ICO aqui deles É aprovado aqui pela CoinMarketCap É muito importante a gente saber disso tá? Então tá aqui, tudo bonitinho Muita gente aqui na whitelist, sensacional Também está em negociação com a Gay Tio, tá muito importante vocês saberem disso, formação em primeira mão para vocês, e para você participar do SEO é muito simples, vou deixar o link aí embaixo para vocês, você vai aqui fazer o seu cadastro, não sei quando você tá vendo esse vídeo, tá? mas corre, porque tem um bônus aí de 100 usuários, 10% de bônus, esse bônus acaba em 15 horas, então corre, quer aproveitar esse bônus? Corre, tá? porque ele vai acabar, e aí basicamente você só vai fazer o seu registro aqui, depois eu já fiz o meu, já faz um tempo, que eu já sou investidor do projeto, depois você vai entrar aqui, e colocar a senha. E bom, basicamente entrando aqui, ó, os pontos mais legais pra falar pra vocês. Lembrando, ó, já citei no começo do vídeo, mas lembrando, Investimento de a partir de 500 dólares no projeto, você vai ganhar uma terra de prata. A partir de mil dólares, um terreno de ouro, mil dólares, um terreno de diamante e 4500 dólares, um terreno prêmio. Então, cara, sensacional, se você acredita no projeto, quer ter um terreno maior, acredita nesse metaverso, é sua oportunidade. Também, quanto mais cedo você investir, mais bônus tem. Semana 1, 20%. Semana 2 15 e semana 3 10%. E ó, lembrando, corre, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas falta só 12 dias, o ICO, a venda total do ICO acaba dia 10 do 11, 10 de novembro, então corre. Minha carteira aqui já tá conectada, tá? Então para você conectar é muito simples, pode ser na MetaMask ou na Trust Wallet, você vai clicar aqui e vai conectar a sua carteira e aí você vai poder participar, vai poder investir no projeto. Então, basicamente, aqui no canto esquerdo, você vai fazer isso, tem a sua dashboard, tem aqui suas compras, da história aqui de compras, e aqui ó, esse botão aqui, buy ICO, então você pode estar tá clicando aqui, buy ICO, vai aparecer seus tokens aqui, então vamos clicar aqui em buy ICO, e aqui presta atenção, porque basicamente é o seguinte, são três estágios, né, se você comprar aqui nesse estágio 1, um, os seus tokens vão ficar bloqueados só por 30 dias, e você vai comprar por 33 centavos, então você paga mais caro, mas ele fica bloqueado por menos tempo, já se você quiser deixar ele bloqueado por 90 dias, são 3 meses, você vai pagar menos, 27 centavos. E se você quiser pagar mais barato ainda, 18 centavos, mas fica bloqueado por 180 dias. Então basicamente você vai escolher aqui e vai colocar o valor... Vamos, por exemplo, aqui 100 dólares, tá? Basicamente aqui, você clicar em Buy epics e aqui vai estar tudo descrito aqui para você. Você vai colocar a quantidade aqui em dólar, aí aqui a quantidade, você escolhe se você quer Binance Coin, BUSD, Ether ou SDT, enfim, tanto faz aqui, por exemplo, SDT, já sai a quantidade em sdt e a quantidade de Epix Token que vai gerar. Você pode clicar aqui para pagar com a Metamask ou pagar com a wallet conectada E é muito simples né Lembrando então que todo esse bloqueio de tokens Foi criado né Para evitar o despejo de preços E fazer com que tenha o um máximo de lucro Possível no projeto tá galera Então é um projeto que está pensando sim no investidor E além disso é muito importante ó, Além de você participar do SEO Eu acho muito bacana aqui a parte de staking tá? Então aqui embaixo no botão tem um ICO staking, tá? Então staking estágio, né? Tem aqui o seu histórico de stakes e tudo mais. Então você clicando aqui. Então, né, você que investiu no projeto, você enquanto aguarda o lançamento do projeto você pode estar tá participando dessa parte de staking, né? Então, por exemplo, você aí que está no estágio 1, olha só, isso que é legal, né? Quem acredita mais no projeto, pegou um estágio de duração maior, também tem recompensas maiores. Então, por exemplo, do estágio 1, 15% de recompensa. Aí aqui tem mais tempo de bloqueio, então se você tinha deixado por 30 dias, vai ficar mais 30 dias, você vai ganhar esses 15% de recompensa. Se você está no estágio 2, dos 60 dias vai aumentar mais 30 dias, sendo 30% de recompensa. E aqui, se for do estágio 3, que você deixou 180 dias bloqueados, vai aumentar mais 30 dias de bloqueio, mas você vai ganhar 52,25% de recompensa. É muita coisa, muita rentabilidade. E bom, se você ficou interessado aí no SEO do projeto, mas ainda tá na dúvida, né? Ah, mas o projeto realmente vai virar? Será que é um projeto realmente tão grande quanto parece, cara? Realmente é tão grande quanto parece. Por que, que eu posso garantir isso para vocês? Porque, por exemplo, eles já estão listados aqui na Binance, na parte de NFT. Então, aqui o projeto da Bypix já está aqui na Binance. Só esperando aí o lançamento oficial, vamos dizer assim. Então, se aqui a parte de NFTs deles já estão na Binance, com certeza deve estar vindo também no token deles no futuro aí na Binance. Ou seja, imagina, né, você já participando aqui do BuyPix, investindo no ICO inicialmente, você pegando um token bem barato, lá no lançamento ele já vai estar tá lançado bem mais caro, né, por 5 dólares. Mas imagina depois aqui na Binance, tem muito potencial de valorização, né? Eu não tenho como eu prever o futuro aqui, mas galera tem muito potencial realmente aqui nesse projeto né é, qualquer um consegue perceber isso porque a Binance é a maior corretora de cripto do mundo né então é muito fácil da gente perceber isso entender isso e o projeto também está sendo muito bem falado pela mídia isso também é um ponto muito importante de atenção né grandes mídias como por exemplo é a Ru Finance falou aqui ó a Bypix apresenta o protocolo All In On Super Metaverso no mercado né? Então olha só como está sendo bem divulgado Como um projeto, um super metaverso no mercado Não um metaverso comum Essa mesma notícia saiu também aqui no Bloomberg, né? nos Estados Unidos Então assim galera, grandes veículos de mídia falando desse super metaverso né? Não é um projeto comum, é um super metaverso Como eu acredito que eu pude mostrar pra vocês E eu acredito que vocês perceberam nesse vídeo Aqui também eu vou deixar na tela pra vocês O meu link de referência, tá? Pra você entrar E você pode também compartilhar o seu através daqui Do Referral Commission, tá? Muito legal você fazer isso Pra aumentar o projeto, o projeto crescer, ser divulgado E você ainda ganha dinheiro com isso Através ali do depósito dos seus amigos Mas bom galera, basicamente esse foi o vídeo de hoje Então espero que vocês tenham ficado empolgados assim como eu Porque esse projeto do ByPix. É muito gigante, é muita coisa, é um metaverso onde você joga, faz missões, completa tarefas, se diverte e você ganha dinheiro com isso Realmente, eles querem fazer algo gigantesco, uma outra vida ali nesse metaverso. Tem muito potencial de valorização e aí você pode participar do ICO aí, pegar o projetinho bem no início, bem baratinho. E ele pode sim valorizar bastante ali no lançamento. Então, tem que saber fazer o um movimento correto e você pode sim ganhar muito dinheiro. Obviamente, esse vídeo não é uma dica de investimento, é um estudo aqui, uma análise do projeto, mas que eu resolvi trazer aqui para vocês, tá bom? Então, se você gostou, novamente eu falo, o link está aí embaixo para você entrar, tá bom? Tamo junto e até a próxima!